Não, eu vou falar o que eu quiser, Cascal Só porque você, você falou isso, eu vou continuar Continua, continua, continua. Então vamos lá, Se o Souza mandou continua. É o seguinte, terça-feira Tem 11 anos de dono da bola Eu vou estar no Corinthians Com o Duílio O Souza vai estar no CT do São Paulo Com o Muricy, com o Rogério Ceni. Eu acho que a Gabi vai estar no Santos E o Palmeiras E o Palmeiras cortou nós Do Cascão, do Salve o Corinthians, Mais Cascão. o campeão dos campeões Muito obrigado ao Palmeiras de não deixar com que nos 11 anos dos ônibus da bola A gente possa falar da sociedade esportiva Palmeiras Que por sinal, eu dei a convocação do Rafael Veiga Que é o um monstro do jogador se Parabéns se ao Rony, que foi convocado É craque? Não! É um jogador... Com... Se você pensar no Romário, no Ronaldo No Pedro, no vai Gabigol no momento bom. Então você não convoca ele, certo? Mas o momento dele é muito bom E é merecido Porque ele é campeão da Libertadores Ele veste a camisa como se fosse o último jogo dele Eu não tenho amizade com ele E jamais vai vir aqui também Porque eu também não quero, também não quero. Bota o trecho aí, Cascão Mas a Vai a gente... ser convocado pelo Ramon Amanhã. Informação é... que eu tenho Amanhã... O Rafael Veiga está na lista. Isso. O Rafael Veiga está na lista Boa. do Ramon amanhã. O Rony, ele veio trucidado quando ele foi comprado. Olha o que se transformou o Rony. dos um dos melhores centroavantes. E isso, se não estiver na lista amanhã. Ó, oh, tá na lista. Eu não quero falar de seleção. Ô, oh, Cascão, o Souza deu uma ideia legal. Tem algum lugar que tem duas palmeiras para o veloso estar no meio e fazer participação? Vai na Rua das Palmeiras ali no centro da cidade. Aonde era a Rádio Globo? É onde era. era não, mas ali. aí não vai pegar até chegar o um link, lá não no... é pega. Tem então, uns botecos era... lá, tem tudo lá, velho. Vamos lá. A gente vai, a gente vai pensar que por sinal, Cascão, seria uma boa ideia. Pega duas palmeiras aqui do lado, aqui que tem os, aqui do lado. Pega duas palmeiras, deixa o veloso lá e a gente tá com o palmeira junto. Tá aí vai cair aqueles coquinhos na cabeça dele, aí fica tudo parado, porque aqui é tudo careca. O cara fez cabelo só na frente. Cabelo de boneca. Sim. Nós estamos com uma saudade do ser incrível. Pelinho de boneca. Nós estamos com saudade do ser.